Pegamos, pegamos. Tranquilo. Ó. Estamos certo. Tamo indo certo. O que que acontece? Ó, uma portinha aqui e outra porta aberta ali. Será que essa porta fechada? Ousaria abrir? Rapaziada, tem que testar, tio. É, sim! Ó, ó. Rapaziada, o louco tá ali. Será que é uma emboscada, tio? O caverninha tá. Simplesmente curioso pra saber se esse Loki tá. Ó, ó, a batereca não pega, tio. Você aperta 50 vezes, o jogo ainda é mais hard do que os hards. Aí fica difícil. Batereca que não pega, tio. Ô meu Deus do céu. Beleza. Rapaziada, deu uma aliviada aqui. Quatro baterecas, hein? Tranquilo. Já pulo paradinha aqui. Vapa. Pra esquerda. Ó. Tem uma saída aqui também, Secretona essa daqui, hein? Rapaz, essa é a saída é secreta, tio. Assim que a minha curto. Ó, dá a volta por trás. Rapaz, tá rolando um ritualzinho em grego aqui, hein? Ó, se tá escrito seu nome aqui, cuidado, tio. <risos> cuidado! Estou calmo. Calmo, que? Rapaz, beleza, chega uma salinha das velas, ó. ó. Uma espalhinha mais aquecida, tipo, mais tranquilo aqui. O quê, tio? Pera aí, como é que é o negócio? Drive in the Nails. É o que Rapaziada, drive in the nails. Sim. Drive é dirigir. In the nails. Nails é os pregos. O que acontece, rapaziada? Dirigir nos pregos, é, é, não entendi muito não, Sinceramente. Realmente. Dirigido até os pregos. Algo assim, tipo, algo assim. Tô sabendo mesmo. Beleza. Pô, a bateria que tá cantando já. Será que a gente vem aqui só pra ver esse lock aqui? Uh. Acho que é isso mesmo, tios. Só o lock. Não tem como eles vão ter que voltar, tio. Oh meu Deus do céu. Passar as segredos do caverninho só ver pra esse ritual louco aqui, tio. Oh meu Deus do céu. Será que se abrir aqui tá de boa? Rapaziada, quase, quase. Peraí, peraí. Então era essa outra porta aqui. Oh meu Deus! Será que é pra cá, tio? Está rolando um armário para esconder, quando tem armário para esconder o caverno não curte, quer dizer que o Pascoal está perto Ixi continuando essa parte aqui Tem que ficar esperto com as entradas aí, cabulosa do nada oh, Tiozinho com sintomas aqui, hein? leptospirose e tudo mais, a perna ficou com enxaqueca, mas deixou a bateria <risos> Deixou a bateria para nós Vai para a direita tá um barulhos aqui, hein? ó O cara é com pedaço de pau, hein será que... Os caras, normalmente os caras com pedaço de pau É do bal. ó é... Ele corre Ah, eu pulo, tio, é corredor, tio, é corredor Beleza Vamos ver se é alguma coisa pra cá Abre essa porta aí, tio, abre essa porta Tem mais outra aqui, hein Tem outro, esperando O cabelo tá calminho, tá calminho Pra onde a gente vai? Pra onde que a gente vai? Rapaziada, aí ferrou. Pra onde a gente vai ter que ir? Tem que ser pra cá, tio. A salinha é o, o, o, a última sala que tem. Pô, você vai tomar no caneco. Tô calminho, tio. Tô não Adianta. Beleza. Ah, o que é que acontece, rapaziada? A gente vai ter que ir onde que ele tava, que É Porque em um de obstáculos. Ó. Aí, tem que ser pra cá agora, então. Vamos prestar atenção. Eu tô aqui dentro, tio. Ó, achei bateré e tudo mais. Fica aqui dentro. Apaga a luz. Tava no pique, tio. Achamos um pique. Ai, que delícia. Eles acham um altar ali que tá escrito ali, ó. ó invite the Waldrider. Invite é tipo convida, tá ligado? O que é esse tal de Waldrider aí? O simplesmente deixa a desejar. O que que acontece? Vamos achar a saída dessa parada aqui. Rápido! Vamos fechar a porta só pra tomar a posse do local. É tudo nosso. O que que acontece? A gente impulsa aqui pra gente tomar a posse do local verdadeiramente. Só espero que o cara não esteja aqui dentro. Se o cara estiver aqui dentro, aí, aí a câmera tá ferrado. Eu agora é tudo nosso mesmo. Trancar uma parada. sim ritual Bento. Será que a gente tem que empurrar as paradinhas aqui? Subir em algum lugar? Não. Outra bateria aqui, ó. Acho que era isso mesmo, tio. Vou ter que sair. É outro lugar, tio. Ah, meu caos. Só pode. Beleza. Mas eu achei que tinha como trancar aqui, a gente ficava de boa. Na salinha, porque salinha é só para nós. A gente vai ter que achar a escada que vá para cima o cara vem. Ele, vem. ele vem. Ele vem! Oh, meu Deus do céu. Parece uma entrada pra esquerda ali. Olha a impressão minha. Mas acabou a bateria, que bem na hora. Ele tá na captura! Tomar no caneco, rapaz! Peraí, peraí, peraí. Estou calmo. Vom, vamos levar ele lá pro local desses rituais. Demorou, é nóis. Será que é alguma coisa que o Cavaleiro não viu? Ele vem! Fazer, ele, ele vem, ele vem. Beleza. Fecha a porta. Fecha o lock lá dentro. A gente vaza. O que você pilantra? Deixa esse cara de castigo. Alimentar. Ele largar monte de CB. Pera, peraí. A gente volta aqui. Fecha a porta novamente. Pra esse lock ficar mais de castigo ainda. Aí já era. Beleza. O Caverninha parece ter visto. Depois que eu pulo a parada ali, tem uma, tem uma entrada pra, pra direita aqui? Ô oh, meu duas baterecas. Olha aí, tio. Altamente secreto Beleza, tá falando que a escada tá pra esquerda. Tá pra esquerda, como assim, tio? Será que tem tenho que empurrar essa parada aqui? Não. Rapaz, isso aqui já tá na pesquisa já? Eu verso a porta aqui, tio. Deixa Deixa o lock pra lá, tio. Vamos ver se a inteligência artificial desse esloque é forte mesmo. Oh, rapaziada, tu estou em balde de porta aí os caras são é rápidos no gatilho. Beleza, Olha isso aqui também. Tranquilo, isso aqui, ele é meio do mal, ele é meio. Tem uma batereca aqui, hein? O cabaninha não usou. Ele tá com... Uns... Peraí, peraí, tá vindo, hein? Tá vindo. Ixi! Oh, oh. Rapaziada, altas baterecas. Esse jogo é meio doido, tio. Do nada ele dá 200 baterias. Peraí, o cara tá vindo, tio. O cabaninha tá... Tá pesquisando. Uhum. O que acontece? A gente tem os caras na sala correndo atrás de nós. Mas essas duas salas não tem saída. Rapaz, se deu esse monte de bateria que vai ser difícil de achar a saída. Fecha o lock dentro. Ó, o lock abriu. Tem outro correndo aqui já, tio. Oh, tá, ó, tá falando que a escada é pra cá. Você tá falando que é pra cá, é pra cá, tio. Ó o ali dentro, ó Já vi até o machadinho dele Beleza O cara arrombou a porta, tio Ó, arrombou a porta ali Beleza Tem como a gente se esconder aqui Não tem buraco algum pra passar nessa parte O que que acontece? Beleza, o cara tá aqui, tio Tá aqui, ó Ô oh, meu tal É só seguir os sinais Ó cada pra direita. Chegamos, tio, chegamos. Pera aí, jogo, e aí? Aqui, aqui vai pra baixo. Sim. porta tá fechada, será que você vai parar de quebra? Jogo! Peraí, tá super hardcoreista agora, hein? Ó, tá falando que a escada tá pra cá, mas tá fechada a escada, tio. que tá escrito? Escrito Preciso de uma chave, rapaziada, a gente precisa de uma chave, oh meu Deus, a gente tá ligado que a escada tá ali, bora, onde é que tá a chave? Lá em Sorocaba. Rapaziada, a gente vai ter que ir de peito nos lock, hein? vai ter que ir de peito pra achar essa chave. Pois que é? O que que acontece? Vai ser difícil encontrar a chave aí, tio. Pega outro biscoitinho, outro suco de maçã com cacerola. E... E vamos embarcar nessa. O okay, que é, jogo? Pera aí, tio. Ah, oh, meu Deus, é o um corredor, tio. Corredor. A gente dá a volta aqui? É só trancar os locks dentro, dentro da salinha. Não, não, não. Tranca ele? Ele roubou a porta. tio. Rapaziada, os caras estão tá ficando cada vez mais inteligentes, hein? Tô ferrado com esses games. <risos> pera aí, pera aí. Entra aqui. Beleza. A gente vem pra cá. Deve ser lá onde que tá aquele lock com machado. A gente já olhou tudo lá, tio. Rapaziada, tem que carregar a bateria agora. Agora é o momento que a gente tá ferrado. Pera, será que tá com esse loco aqui? Ô, loco, você não tem chave, não? Não conversa comigo, não. Tem que estar numa dessas duas partes, senhor. Oh. Duas horas depois. Peraí, peraí, aí, achou um botão ali, tio. Tem uns botão loco ali. Ai, até que enfim, né? Peraí, o que acontece? Vou entrar nessa sala lock aqui. Ó, oh, ó, tem, tem uns botão vento aqui, hein? Olha a chave aqui, tio! Ah! A rampa da lavanderia precisa de três fusíveis! Ah? Deixa vai achar fusível, tio! É! Aí, velho! Olha o lockzinho aqui com a bateria bem escondida. Tô querendo cagar! <risos> tá de boa no canto aqui. Beleza. Descobrimos que tinha uns botões ali. A rampa da lavanderia. Beleza, a gente pegou os três fusíveis daqui, então. Onde é que tá a rampa da lavanderia? Eu nem nunca vi. Será que tá para baixo? Vai ter que voltar agora então. Como que volta mesmo? Não tô lembrado, não. É pra, aqui, pra cá vai pra frente. Essa porta logo que não abre. Aqui vai por trás. Ah. Que volta, tio. Aqui volta. Acertou. Ah, miserável. Beleza. Tem que voltar então, tio. A para da lavanderia deve estar aqui embaixo. Sim! Ó, oh, oh, peraí, peraí, que tem que ser lavanderia, hein? Laundry room. Oh, meu Deus do céu. Tranquilo, tem que estar aqui dentro, jogo. Ó. Oh. é que tá os fusíveis desse negócio? É, não faço a mínima ideia. Você tá rampa da lavanderia? É isso aí. Tá, jogo é pilantra, hein? Assim. hein? essa parada aqui? Oh, oh, oh. O o na máquina. o o som na máquina parece o som na minha cabeça quando o áudio eu apareceu. Eu pisco e vejo estática e algo mais. Ah. Algo oleoso e negro descendo por trás das minhas pálpebras. Eu me vejo com órgãos que eu não consigo imaginar. Mas o som está vindo da máquina também. Dentro das paredes, eu conheço aquele som. É o psicopata. Que máquina, de paredes e que som, rapaziada. Tem que descer a rampa da lavanderia. É isso que eu quero. Tio. Fazer muito trabalho. Tem que estar tá por aqui, tio. Tem que estar tá por aqui, a paradinha. Ó, aqui, ó, ó, ah! Olha que jogo grego. Esse botão tá aqui. Tio. Graças a Deus. É isso aqui, tio. É isso aqui. Ó, ó, ó. Ô jogo, você tá mentindo, hein? É igualzinho a máquina lá. Será que é mais embaixo ainda, tio? Aí o jogo vai ser hardcore, isso é no máximo. Tá ficando difícil nessa situação. Eu tô ficando cada vez mais sufocado. Ó, tem o no canto aqui. Pra cá não pode ser, tio. Não tem que ficar esse botão grego, tio. Ah, oh, meu... Taus. Vamos, Vamos voltar lá. Sim. Será que tem alguma coisa que ficou pra trás ali, tio? Onde é que é essa rampa benta da lavanderia? Não sei. O problema é que aqui tem os Locks assassinos, Eles querem fritar você. Eles que se jogam pensamento ruim pra se prejudicar o meu pensamento. Dos fusíveis. Vai precisar de três fusíveis pra colocar aqui pra pegar essa chave benta. Sim. Dois mil anos depois. Beleza, rapaziada. Já descobrimos o que tem que fazer. O que, que acontece? Como queimou pouco a parada aqui, a gente vai precisar de três fusíveis, só que o jogo é lock. Uhum. O jogo não ia mostrar os fusíveis até você mexer na caixa benta ali. O que acontece? Provavelmente vai estar nas três extremidades macombéricas. Por aqui, tio. Tem que estar tem, tem três locais. Ó, ó, aqui, ó. Já tá... Achou! Olha lá, um fusível já achou. Rapaziada. O jogo é lock, tio. Os fusíveis não iriam aparecer. Ó o lock aqui, ó. Tá <risos> Aí, ele oh, mas bateu em bastão de beisebol e tudo mais. Tranquilo. Ele já cai pra cá. Mas tem mais dois. Fecha a porta. Fecha a portinha de boa. Tranquilo. Fecha a outra também. Calmo, Calmo. Então, a gente vai pra direita. Com certeza vai ter outro Fusibles ali. Depois a gente volta na esquerda. A gente pega o terceiro Fusibles. Se tudo der certo da forma cavernal. Ó, ó. O que eu disse? Rapaziada, era simples. Tchau. o caverninha perdeu 300 bilhões de anos. Agora o outro tá pra cá, caiu. É o Loki deve estar na Ó, oh, Eu disse, beleza. A gente pega o último fusíveis aqui. Essa aqui acabei de amolar. Ó, tem dois tem dois. Ó, pega o último aqui de boa. a volta, oh, não. fecha os slot aqui dentro. Pô. Fecha os blocos. Fica aí. Beleza. Agora a gente vai simplesmente colocar os fusíveis. Já a portinha de boa e sai fora. Tudo na tranquilidade. Pois é, o cara arrombou a porta aqui, hein. Tranquilo, ó. Mestre os fugidos de volta. Papa. Aperta o botão. Tá na boquinha do cara, tio. O cara lá embaixo. Lá na lavanderia lá embaixo. É isso mesmo. O que acontece? Temos quatro baterias. A chave tá lá embaixo. Aham. Uhum. Beleza, agora a gente tem que simplesmente lá embaixo na lavanderia lock pegar a chave mais lock ainda para poder abrir o elevador. Tá esperto, hein? Beleza. Peraí, onde é que era a parada mesmo? Tinha eu as máquinas benta. Ó, lavanderia, pra cá. Será que é pra cá, tio? Acho que é pra cá. Lavanderia é pra cá. Jogo Log. É aqui, tio. É aqui. Ó. Bem na portinha que o Caverinha tava tentando vir anteriormente. Ah, meu Deus, os portos aí é a chave do, do, do elevador? pega e sai fora, tio. Pega e sai fora. Rapaz, ela vai dar uns cavacos diferentes, hein? Você vai tomar num caneco! Não tô nem. Vou dar a rolha diferente. Ah. Ah. Pera aí. Vamos subir a parada lá. Pula. O Loki não vai pular. Será que é corredor profissional? assim, tio? Será que ele pula aqui? Não. Ah, acabou o cavaco, ele ficou pra trás. Beleza. Rapaz, eu acho que é essa porta aqui já, hein? Beleza, abrimos. VAP! Esse foi mais um final de episódio. Espero que você tenha curtido. Deixe seu like. Patrocine o Caverninha. Aperte o um botão. E churu. Seja membro. E o que, que acontece? O Caverninha está querendo juntar 350 milhões para comprar tanques de guerra e helicópteros. Para podermos batalhar juntamente e jupiterianamente. O que, que acontece? Te vejo na próxima.